Boa noite galerinha! Olha essa bagunça! Seguinte! Acho que uma carreta emborcou lá na Avenida Luiz Eduardo. E aí todo o tráfego de lá foi Desviado do carro para Iguatemi. Como era há alguns anos atrás. Só que há alguns anos atrás a gente não tinha esse volume de carro, já. Então. Aí como é que tá? Eu pensei em filmar desde lá do cab, mas não achei que estava isolada a, a via. É quando eu vi que realmente estava isolada, aí eu porra é, Eu deveria ter começado a registrar um pouco antes. O celular porra, mas é incrível a quantidade de motoristas com um celular na mão. É muito alto, muito alto mesmo. E agora com o WhatsApp, né? Acabou de piorar tudo. Se antes eu ficava de espera só com o celular no ouvido, imagine agora escrevendo. Agora vamos pela BR, porque... Essa Martinha deve estar tá pegando fogo. Tem radar aqui, rapaz Nem tinha te visto O para lá tá brabo Abaixo essa curva aqui se prota pra caralho, não sei porquê, velho. É, de fato tá tudo travado. Esperando. Olha só que não talento, talento. Tá lento, tá lento, tá lento Ainda né? bem que meu pai tá de férias né? vou, procurar, vou pegar esse carras com já jatão aí né? A galera se jogando O baixo está melhor que o farol alto Está regulado a gente aqui Isso aqui só esqueceram de ligar, né? Ah, deve ter algum probleminha lá, porque os gatinhos estão acesos. Estão fazendo racionamento. Mas deve ser foda, sabendo que tá tudo engarrafado e não tem pra onde correr, né? Pra lá, eita! Quanto tempo a gente passa por aqui, hein? Muito tempo, muito tempo. Mudei o caminho, só essa agora, mais movimento. Pirajá é só poeira, bom, mais sejamos otimistas, né? Poeira porque tá em obra. Como é que tá agora o trânsito aqui, né? Que sempre muda. Vamos ver se já mudou novamente. Olha como isso aqui tá reserva. Porque consertar o tráfego não é porque acho que os carros não estão chegando. Caralho, muita coisa aqui diferente. E eu não lembro mais aqui como é que é. Poeira e escuro. É difícil. aqui já mudou novamente aqui antes estava pro outro lado sobre o túnel que vai ligar Aqui é patamares, já estão colocando muito comercial aí nos banners, outdoor. Bom, pra mim então isso é sinal que já deve estar tá avançado. Verde. que a gente não passa algum tempo. rapaz, não tem um amigo nos comentários ele, ele perguntou, o não, não ofereceu não queria fazer um... um teste ride na motoca dele, porra com a bmw r1200 gs caralho é muita moto para pouco homem se rola mesmo eu vou... vou perguntar ao cara se eu posso registrar né acredito que sim porque porra, é a graça confirmar com, com, com esse camarada e aí trago novidades valeu bom galerinha como vocês já perceberam travou aquela região que é a principal a cidade fica, fica deserta Você vê que não tem agarrafamento, ponto de retenção, e só tem carro agora na cidade, quer dizer, nessas outras ruas fora do centro. Olha isso como tá aqui, esse lugar é uma putaria, rapaz. Tudo livre. Que maravilha. Agora ruim pra quem tá na cidade, né? Véio? Quem tá na rua, esperando seu busão. Porra. Busão é foda por essas dessas coisas. aqui devagarzinho, pá... Olha. Olha o zombie. ali na frente é uma porra de uma câmera apontada pra cá, né, então vou segurar porque eu sei lá qual LED mesmo deles vou avançar um bocadinho com o acelero bom, galerinha, vamos ficando por aqui não, vamos pegar esse pedacinho Não faz mal não. Aí se mexe Para o vídeo. Ah, se eu subir sozinho... Aí puxar a galera. Colou? Vai, vai lá, vai lá, sem pressa agora, sem pressa. Já chegamos que eu tenho que fazer o TCC, né? Caralho, meu TCC. Puta que pariu, TCC. Gerenciamento de risco e gerenciamento de aquisições. Oh meu Deus do céu, eu vou ficar maluco. E até amanhã pra entregar. Meu Deus do céu. Calma aí, meu tio. Enfim, chegamos, galera. Vamos encerrando aqui. Um abraço pra vocês. Ah, não vou parar por causa de você não, né? Na moral. Valeu, beijo, tchau, tchau Fomos Fomos